Vejam filmes pra caralho, mas sinceramente eu não me lembro a última vez que eu assisti a um filme tão foda quanto Mad Max Estrada da Fúria. Minhas expectativas estavam gigantescas desde que eu assisti ao primeiro trailer. Foi o melhor trailer que eu já vi, de verdade eu não me lembro de um trailer mais foda que aquele. Aí veio o segundo trailer. Dois trailers que já eram melhores que a maioria dos filmes de ação, sei lá, da última década. E Estrada da Fúria é exatamente igual aos trailers, só que com duas horas de duração. Diferente dos Vingadores, Mad Max Estrada da Fúria não entregou tudo nos trailers. O que eles mostraram antes é queimado em 15 ou 20 minutos de filme, e sobra mais 100 minutos de orgasmo cinematográfico. A Cúpula do Trovão, último filme do Mad Max, tem 30 anos, e depois disso George Miller dirigiu só cinco filmes. Três deles tinham Pinguins Dançantes e Porcos Falantes. E a maioria de vocês, molecada, nunca tinha ouvido falar no cara. George Miller. Não tem Mad Max, não tem Imperator Furiosa, não tem Nicks, e Joy, porra nenhuma. Efeitos especiais de explosão e areia? Porra nenhuma. George Miller. O velho tem 70 anos, ligou o Foda-se e decidiu fazer o melhor filme de ação que você já viu. O ritmo é alucinante, o som te joga na ação e a direção é impecável. É uma mistura de Cirque do Soler com Ralis dos Sertões e Guerra do Iraque. Provavelmente eu ainda estou no calor do momento, mas o problema é que o gosto da gasolina continua na minha boca. A Estrada da Fúria é o filme de ação mais foda que eu já vi no cinema, e olha que eu já vi filme pra caralho no cinema. O roteiro, não tem roteiro, não tem diálogos, não precisa, o filme não depende de diálogos, não depende de roteiro. Eu poderia dizer que a história é fraca, que o objetivo dos personagens caberiam em uma linha, que não é desenvolvida, que não tem dramas shakespearianos, mas o filme deixa bem claro logo no começo que essa não é a ideia. Na verdade ele não explica porra nenhuma, você não sabe os motivos de ninguém, pra que perder tempo com Vingança da Morte do Irmão? Foda-se, você tem que sobreviver. É a ação que define a personalidade dos personagens, e o filme é tão foda que faz os primeiros Mad Max parecerem inofensivos. Faz Velozes e Furiosos parecer um filme da Barbie, pra Mamanjos com QI de dois dígitos, e faz Vingadores parecer novela da Globo. O personagem do Mad Max é maluco, maluco mesmo, com problemas mentais, mas e daí? Foda-se seus problemas, o cara precisa sobreviver contra uma turba de malucos ensandecidos carecas pintados de branco que querem arrancar sua pele. E ele está longe de ser o personagem principal, aliás, o mais perto de um personagem principal no filme é a Imperator Furiosa. Seria muito mais justo se o filme se chamasse Mad Max, Furiosa. Mas foda-se, o verdadeiro astro é George Miller, a maior ópera de destruição no cinema jamais seria contada pelas mãos de um diretor medíocre de videoclipe que acha que só computação gráfica salva. George Miller é quem tem que receber todos os créditos. Ele redefiniu o cinema de ação nos anos 80 e 90, aí apareceu Christopher Nolan, redefiniu novamente com Cavaleiro das Trevas, aí Miller voltou, pegou o cinema de ação pela mão e disse, você está indo pro lado errado, deixa eu mostrar como é que faz. E a receita é simples, você coloca um bando de loucos e um monte de carros estilizados em um deserto com uma paisagem única. O maluco que toca guitarra que cospe fogo é só a cereja do bolo. Tem computação em Mad Max, mas apenas nos detalhes, nas coisas pequenas. A tempestade é em computação gráfica, todo o resto que um diretor de bosta criaria em computação gráfica é real no filme, e dá pra sentir isso. E eu espero realmente que o nível dos filmes de ação mude depois de Mad Max. Estrada da Fúria não é um filme pra ver em casa, é um filme pra ver no cinema. Vá ver no cinema. Durante duas horas o filme para duas vezes para recuperar o fôlego e olha lá, e mesmo assim a ação fica sussurrando no seu ouvido. O maldito gosto de gasolina. A única certeza que eu tenho é que eu vou ver de novo no cinema. Vai demorar muito para aparecer alguma coisa melhor no cinema. Se aparecer. One, one, two, red black, go! Quando o filme terminou estava um silêncio absurdo na sala, mas pode ter certeza que em algumas salas as pessoas vão explodir em aplausos. Eu sempre achei idiota aplaudir filmes.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 Clique em gostei e assista aos outros vídeos do Nerd Rabugento, são pelo menos três novos vídeos por semana e toda quinta-feira tem Nerd Rabugento ao vivo. Eu assisti a Mad Max Estrada da Fúria em IMAX e 3D. Se você não puder assistir em IMAX, que é uma experiência foda, pelo menos procura um cinema com som muito bom. O 3D é opcional. O último Bom Filmes com Carro que eu vi tinha sido Death Proof, a prova de morte do Tarantino. A Imperator Furiosa teria devorado até os ossos do Stuntman Mike.